Alexandre XRE300 Saindo aqui do estacionamento Você tem acesso Ao ponto de apoio Que está sendo inaugurado ainda É, é novo, novíssimo Não guardar, não, no ponto de apoio. Vai guardar, vai guardar o capacete aí embaixo mesmo, né? Tá embaixo vamos guardar os capacetes. <risos> Gato top. da Dulce Cara, super recomendo vídeozinho curto vamos achar aqui o acesso Acompanho a sequência de vídeos. Vamos embora! Vamos <risos> tirar Alexandre Gisarier, 300 E vamos para o passeio ao restaurante Castanho. Praia da Dulce, e aí vai lá para o nariz, né? É para ele, tira aqui uma foto gente. a gente, ou avisa ele. Minha parada, ele lá no ponto. Vocês estão aí que não vão morrer, que aqui balançando, Como é que vocês estão aí pra ir? Bora, bora, adeus, bora, adeus. Vai, vai virar ah, mesmo, agora vai virar. Ah, <risos> a gente, bora, meu vai fazer? Um... A câmera aqui? um laptop ali, um tech likes. Aqui é o. Ah, né? uhum. deixa esse rapaz, em que já dá? É nóis. o um... meu vou... Vou boca, vou vai sair na foto eu falando ensaio agora vocês sai, deixa a gente se embora é, é valendo. É, é valendo. agora eu Opa, pera aí o negócio aqui tá vendo. É isso, é isso, é bom tava virado para é a Olha a câmera, um mais pra frente um pouquinho. Uhum. Mais pra frente um pouquinho, <risos> deu um passo alto. Porra ah. ah. <risos> Essa daí é mole. E aí, Alexandre? Sai aí, Alexandre? Ah. Isso aí tudo que sai ah. ah, ah, que... ah. ah. ah, é o dia de São Francisco. tiro de bola. Show de bola. <risos> oh, show, de bola. show de bola, meu velho. Hoje é dia de patrão. Patrão. <risos> Nós vamos nessa embarcação. Enquanto o pessoal sobe ali, vamos ver um pouquinho do lago aqui. Esse lago aqui existe devido à represa de Xingó. Antes aqui só tinha um, um riozinho. Que era um braço do São Francisco. Show de bola, meu velho. Vamos adentrar aqui no barco. Eu vou Alex, Xande, vai baixar, vai, vai, vai, vai, vai. A melhor essa parte aqui, melhor pra é essa no biquinho aqui, ó. Passa andar. Pa... É eita, é. A Bastela tem que ir lá atrás pra, pra <risos> equilibrar. Ei, Tônia. Bastela tem que ir lá atrás pra equilibrar equilibrar o peso do barco. É, evitar o cabelo, pô, pra sair na sala. O vai da lancha. Lembra que parar lá no. Olha, mas passei. ela, viu? Quando tirar a habilitação, é proibido andar de sandália, né? Mas... Caraca, essa narigante lá, essa olhadora ali. Tem que usar colete, sabe nada, não, viu? Não viu, não viu, tem que ser. Olha o é colete aqui, Tony, bota. Toma. Daqui a pouco, daqui a pouco, quando você vai lá, não viu? Bote, rapaz. Hora Show. do flash. Hora do flash. Olha aí. Olha o negócio da mão balanceada. Olha o nosso guia. É, tá. é para ficar tô no meio, o carro Antônio Tony. Ele nem aqui, o Tatu. Valeu. Tá é sério? E eu sou o patrão, hein? O dia não vai, não, aqui. Bonito. Agora é outro guia. Esse guia tá querendo uma promoção! Bonito. Show Bonito. de bola, Ranieri! Quando eu voltar eu te dou uma concheta! Tá bom! Tá devendo! <risos> tá liga ele, tá devendo! <risos> tá Cobra lá na, no restaurante da... Luz. Tá certo! Cadê o JPL? Sim, tem, o tem, só tem, tem só som aí? Tem só som aí? Tem um som É como um som aí? Não, só pegar pendrive. Tem um pendrive aí, tem um. Bastante música aí, né? Você bota aí pra tem tocar, bota, for aí. For bota aí. Bota só das músicas, né? Se, se, se, se gostar, não gostar, a gente vai trocar de, de piloto. Porque o piloto <risos> novo desse com as músicas aqui no Ratatá é que eu só o Pedro, né? A música de, de velho? É, velho. Apanha <risos> cabeça Apanha nós! tu, tu, Tá cheio de cabelo branco, olha ali. Como é que eu vou tirar a selfie na hora da lancha? Show de bola, meu velho. Olha, aí novinha, hein? É, <risos> não, tá lá não? não, pode botar, bota pra tocar aí, ó. Então não bota a mim Mendonça, pelo amor de não não é. Deus. Oxa, já tá bom demais. Tem forró, tem o Ely. Bota, é. bota o L. Cadê o alô? Bota o Early. O Eli. É a próxima. Tá não. É <risos> <milionário>, <risos> não.